Olá, meu nome é Rafael Batista, eu sou consultor da Aloha Oils e eu queria te perguntar, você conhece a aromaterapia? aromaterapia é uma forma de terapia que utiliza óleos essenciais e outras substâncias olfativas para melhorar o nosso bem-estar físico e psicológico. Esses óleos essenciais são extraídos de folhas, cascas, raízes e outras partes das plantas e contêm princípios ativos muito poderosos, muito concentrados e são eles que fazem essas melhoras no nosso organismo. Você pode, por exemplo, melhorar seu sono, concentração, sistema imunológico, a lavanda, por exemplo, dá uma melhora muito boa no sono, acalma a mente. Já o limão, que é o que a gente está usando aqui no nosso Difusor, ele nos dá mais energia, nos acelera, nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A Aloha Oils tem uma linha de óleos essenciais de primeira qualidade com certificação internacional e, além disso, vários outros produtos. Então eu convido você a conversar com o consultor Aloha próximo de você para saber mais sobre óleos essenciais. Obrigado, até a próxima!